Olá mulheres, sejam bem-vindas em mais uma edição do ADEC TV, aqui no quadro Entre Elas. E eu quero saber, você só fica feliz quando está ao lado de quem você ama? Só toma alguma decisão depois de perguntar a opinião de outra pessoa? Já teve que abandonar algo que gostava muito para agradar alguém? Tem ciúmes doentio? Se sua resposta para essas questões for positiva, pode ser que você tenha dependência emocional. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre dependência emocional. O que vem a ser isso, o que isso provoca. E nós temos uma convidada aqui, uma jovem mulher, que é a Jael Silva. Tudo bem, Jael? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. A Jael, ela formou em psicologia, ela é membro aqui da DEC, da ADEC aqui do, da Assembleia de Deus Caratinga do Tempo Central, faz parte também do Ministério de Jovens, Isso. Isso né? do ELO. Isso. E Jael, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Dependência emocional. É... Primeiramente, né? o que é a dependência emocional? A dependência emocional, a gente diz que ela é esse sentimento, assim, é uma constante e intensa sensação de sempre é, querer agradar uma outra pessoa, assim, a, a gente diz que ela vive em função de um outro, ela tá assim sempre preocupada em estar tá querendo agradar, tá sempre querendo companhia de alguém, ela tá sempre assim... Precisando de opinião de uma outra pessoa, precisando de ajuda em, em ocasiões que não, não tem necessidade, em ocasiões assim... Corriqueiras Isso, mesmo, do, do dia a dia, dia, dia ela está sempre ali querendo ajuda, é como se ela não fosse capaz de fazer nada por ela mesma. É como se tudo que ela fizesse, talvez até a existência dela dependesse daquela pessoa. Exatamente, ela vive em função de alguém. Ela está ela querendo aquela outra pessoa ali para tudo. Por isso que a gente chama né, de dependência. A pessoa fica assim, viciada na companhia de alguém para fazer certa coisa. E isso é o um mal, né? Com e, certeza. E tem muito. Com certeza. E... Tudo em excesso é ruim. É né? ruim. E isso se manifesta por, por padrões de comportamento, né? Sim. Depois nós vamos falar um pouquinho desses padrões. É, mas quais os impactos que isso pode causar em uma relação? Bem, a gente pode observar, por exemplo, quando a gente pega a questão de comportamento. A pessoa viver em função de um outro. Por exemplo, num relacionamento, é, a pessoa ela deixa de viver para ela mesmo e começa a viver em função do outro então sim isso pode causar uma sobrecarga no, no parceiro isso é um relacionamento amoroso isso, um relacionamento amoroso ela pode começar a fazer chantagem tipo barganhas é, ela começa a fazer sacrifícios e ela começa a jogar isso para né, as pessoas olha você lembra que tal dia eu fiz eu deixei de fazer isso e isso, isso para fazer isso com você ou então, ela pode começar a fazer ameaças. Não, mas se você não for lá nesse lugar comigo, eu também não vou fazer isso para você. E aí, a gente chega num ponto que chega até a ser ruim mesmo, né? Que chega, por exemplo, criação questão de relacionamentos abusivos. É, onde, por exemplo, a mulher ou então o um homem começa no um namoro. Ah, se você terminar comigo eu vou me matar, você não pode terminar comigo. Isso tudo é, é causado pela dependência. A pessoa vai usando de estratégias para conseguir ficar... Conectada, é, tipo, ligada é um com o Exatamente, presa na outra pessoa. E ela também pode se fazer de vítima. Ela, ela se faz de, de coitada para que a outra pessoa fique com ela, nem que seja por pena. E, e isso também, né, você fala, causa uma sobrecarga na Exatamente. outra pessoa, a outra pessoa vai ficando totalmente cansado. Isso. E, é, é, e desgasta isso, tudo. Isso, vai sugando, né, sugando uma outra pessoa, porque num relacionamento você tem que ter equilíbrio. Claro. E então, assim, se a partir do momento que não tem esse equilíbrio, o outro que está nessa, nessa relação vai ser totalmente sugado, porque ele precisa viver também em função da vontade daquela pessoa. Porque senão ela desequilibra totalmente. Exato. E isso também causa o ciúme extremo. Exatamente, um ciúme assim, é cego e possessão também, que a pessoa fica com esse sentimento possessivo em relação à outra. A outra. O sentimento de posse. Isso. E já é e, e falando, nós estamos aqui falando num quadro de mulheres, né, Sim. No, entre elas, é voltado uhum. para mulheres. É e por que, que nós estamos falando num quadro voltado para mulheres? A, a dependência emocional, ela atinge só mulheres? Não, com certeza não. A dependência emocional, ela vai atingir tanto homens quanto mulheres. Porém, as mulheres, elas são... É, mais, vamos dizer, vulneráveis, né, esse sentimento, justamente porque a mulher é mais emotiva, é ela já tem isso, mais sensível, ela já tem toda aquela questão de ser mais é, emotiva mesmo, né, sensível às coisas, mas tem sim casos de homens que também. podem também ser dependentes emocionais. Mas né, a dependência emocional atinge mais então, o público isso, feminino. Mais o público feminino do que homens. Por isso que, nós, que nós estamos aqui falando para vocês um pouquinho exatamente sobre isso. Exatamente. Não é exclusivo nosso, mas, mas... somos as mais atingidas. <risos> e, e quando fala-se de dependência emocional, a gente logo já liga assim, a uma relação amorosa, né? Um parceiro, um casal. Mas existem outros tipos de dependência emocional. Com certeza. A gente tem... Dependência emocional está ligada a relações. A relação. Tudo aquilo que envolve relação pode, sim, gerar uma dependência emocional. Seja ela amorosa, né, que é, eu acho que é a, mais comum é a mais comum de todas elas, mas também pode ter na amizade, na questão familiar. Todas, todas essas relações humanas podem, sim, gerar dependência emocional. Você fala pais e filhos, né? Isso, entre pais e filhos. Por exemplo, aquele filho que, mesmo casado... Ainda depende. Parece que os pais sabem mais da vida dele do que a, a esposa. esposa né? ele, ele ele precisa ir lá, ele precisa, é, ele tipo, depende ainda da satisfação então, da vida ou então a mulher, né, tá muito ligada à mãe ainda e tem que precisa da opinião da mãe para tudo que ela for fazer. Isso acaba atrapalha o relacionamento Isso, e às certeza. vezes até destrói relacionamentos, né? Isso. Isso é o maior problema, né? Porque vai gerando um desgaste muito grande que as relações são enfraquecidas. São enfraquecidas. E, e, e já eu, eu tenho, né? tem muitas perguntas ainda. Mas eu quero entrar um pouquinho na Bíblia. Quando a gente fala de, né, de dependência emocional. Mas a Bíblia nos ensina que a gente só tem que depender exclusivamente de um. Isso. De Deus. De Deus. Uhum. E se você for lá nos Salmos, né? Eu acho que os Salmos não fala não fala exatamente né dependência emocional assim mas os Salmos ele ele nos ensina como depender de Deus você vai no Salmo 46 ali a fé perfeita aí você vai no salmo 91 aí é aquele abrigo né aquele né uhum. que habita na sombra do onipotente ele Isso. descansará e quando a gente busca essa sombra sombra eu falo assim sombra é um lugar de refrigério se você, quando você busca uma sombra, você quer um refrigério. Uhum. Dá um calor escaldante, o, o sol está no seu olho. A hora que você chega na sombra é o refrigério. E o nosso refrigério tem que ser em Deus. Com certeza. Porque se. Essa dependência emocional, você acha que também está ligado muito assim da pessoa buscar o refrigério no outro, buscar esse, esse alívio, parece que ela está ali sobrecarregada, aquilo está queimando, aquilo está desgastando, ela não consegue decidir, que já vem de uma insegurança, ela busca esse refrigério no outro, sendo que a Bíblia orienta que o único que pode nos dar esse refrigério plenamente é o Senhor. Você uhum. acha que é isso? É buscar desse... desse desse sentimento no outro, né? É. A gente, é, eu tava eu pesquisei muito, né? E todos as, os artigos que eu li, eles falavam assim que a pessoa procura preencher um vazio dentro dela através da vida do outro. E aí, todas as vezes que eu li, eu só lembrava, né? Que aquela frase que a gente sempre cita: "O vazio que tem dentro do homem é do tamanho de Deus." E eu pensando nisso tudo, eu falei, assim, realmente, a pessoa ela fica buscando no outro o tempo inteiro aprovação, ela fica buscando no outro o tempo inteiro um, um alguém para dizer assim: não, eu tô aqui com você. Só que a gente vê isso, como você está falando na Bíblia o tempo inteiro, né? Deus sendo esse que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Então, ele está ali para suprir todas as nossas necessidades. Então, eu acredito sim que a pessoa fica procurando no outro aquilo que só Deus pode dar para a gente. Realmente, né só aquilo que ele pode preencher. Isso, aquele, aquele buraquinho que tem dentro da gente, só ele pode preencher, mais ninguém. Mais ninguém. Realmente, a dependência emocional... Ela, ela, ela é muito triste, né? Quando Sim. Gente, ela é muito triste. E a maioria das pessoas que sofrem desse mal não percebem, né? Não. Porque para você perceber, você tem que admitir. E a gente não é a tendência natural do homem admitir quando ele tem algum problema, é. né? A gente tem mais tendência de culpar alguém do que de admitir que nós somos os culpados na situação. Então, realmente, é difícil para você lidar com todo esse sentimento que envolve e você reconhecer que é você o, o problema. O, o problema. Exato. Nós vamos voltar a falar desse assunto, nós vamos para um breve intervalo e já já nós estamos de volta.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 Vamos continuar nesse assunto Com a Jael Jael, e, então Como identificar Essa dependência emocional Como eu posso identificar se eu Sofro disso, né é, A gente até falou alguns sintomas Aqui antes, por exemplo Esse ciúme, doentio né, de, que, O medo De que tudo Vai interferir dentro Do, do relacionamento, relacionamento. É, Essa sentimento de possessão, né, eu sou dono do outro, a gente também pode colocar que o foco da felicidade está em agradar a outra pessoa, Sim. então assim, eu coloco a outra pessoa no centro da minha vida, eu faço com que minha vida todinha gire em torno daquela pessoa. Outra coisa amigo, que a gente pode falar é a questão da autoestima, a autoestima também é baixa, porque a pessoa, ela se prende ao outro, ela tenta fazer de tudo para que aquela pessoa não deixe ela, não abandone. Então, é o sentimento que mais passa na cabeça de uma pessoa é que a qualquer momento ela pode ser rejeitada. Ela tem medo tem dessa ser, rejeição. E está muito ligado também ao autoestima. Isso. Aí, então, eu preciso é, fazer com que o outro sempre esteja feliz, eu sempre agrado ele para que ele não me deixe, ele não me abandone. Mesmo eu deixando de fazer uma coisa que eu adoro para agradar o outro, fazendo uma coisa que às vezes eu nem gosto. Exatamente. Eu faço do outro a minha prioridade. E é isso aí que a gente pode, assim, tem algum, algumas outras questões, mas a gente pode colocar essas como as mais sérias. E sempre lembrando da questão da intensidade, né? Porque você pedir, por exemplo, opinião... É, sobre alguma decisão que tem que tomar para uma outra pessoa, é normal. Sim, é, eu... Você sentir aquele pouquinho de ciúme do é marido, normal. é normal. Até mas... bom um pouquinho, é... às vezes, <risos> saudável, né? Só que tudo aquilo que é demais é preocupante. E é nesse excesso, que a gente tem que tomar cuidado. É, quando a gente fala de opinião ao outro, às vezes é assim... Às vezes, vou falar aqui, a pessoa acha que é até brincadeira, mas tem pessoas que, às vezes, vai comprar um chocolate... E não sabe qual comprar, fala sabe ah, qual que eu compro? Verdade, ela tem que pedir opinião, assim, para assuntos que... É escolha normal nossa, né? Que é gosto. escolha normal, que é gosto. É. E realmente isso acontece. Acontece. Eu, eu já acontece conheci muito. pessoas assim, uhum. por um chocolate. É, é, alguém que não sabe qual tipo de ovo que ela gosta mais, se é cozido, se é mexido, se é frito. Ela não... Passa a não ter opinião própria. A ter opinião própria. Ela gosta do que aquela pessoa ali, vamos supor, no caso um namorado, o que ele gosta, ela gosta exatamente do mesmo. Exato. que ela, ela acho que no final mesmo, ela nem sabe mais do que realmente ela gosta. Uhum. Ela se anula tanto, tanto. Em, em, em função do outro que ela perde a própria identidade, né, nessa... Questão toda do Todo. relacionamento. Isso que você falou, não é numa assim, a gente pede muitas opiniões, as pessoas sim, uhum. mas é, é em coisas muito do dia a dia, isso. muito pessoal, é né? Trivial, muito, né? Trivial. E isso que, que preocupa sim. mais. E. É... A dependência emocional. A gente já até falou disso um pouquinho, uhum. mas vamos entrar, aprofundar um pouquinho. A dependência emocional ocorre somente entre casais? Não. É, mais cedo a gente até falou né, que de, de todas as relações, elas podem sim ter. E a gente pode falar assim que é um vício mesmo né, da pessoa sempre querer alguém, sempre querer a opinião de alguém. Então sim, ela pode permear em todas as relações... É independente né, do grau ali da, da relação. E aí, assim, a pessoa realmente perde a, a própria vida. Ela passa a viver em função daquele amigo, daquele pai, daquela mãe, daquele do namorado, do cônjuge. E disse que quando, assim, eu li um pouquinho, não sei se é verdade, uhum. quando a, a, a, a dependência emocional está conectada a um amigo. Que a pessoa nem quer outros amigos. Ela prende naquele. Prende naquele uhum. e sobrecarrega. Que os outros para ela praticamente nem existem. É. E é, como, é, é. Só que, a, no caso, a intensidade do sentimento que eu sinto por um amigo é menor do que, por exemplo, com um namorado ou com uma, um marido, uhum. né? Mas sim, a, é, a questão do meu sentimento e meu comportamento vai ser a mesma coisa. É só aquele amigo, é, é só aquela pessoa ali. Então, realmente, eu vou me privar de outras pessoas para viver em função daquela amizade daquela ali. Daquela amizade. Aí que vem a sobrecarga. Né? Exatamente. Que a gente diz. E, Gael, e, e como quebrar esse ciclo? Como quebrar essa dependência emocional? Porque primeiro, eu tenho que fazer um diagnóstico, né? Eu sofro disso. Sim. E depois que eu tiver esse diagnóstico, não, você sofre uma dependência emocional. Como que eu quebro isso? Bem, o primeiro passo é esse, né? A gente tem que, primeiramente, procurar um, um profissional da área. Uhum. Porque, sem ajuda... É impossível, primeiramente, você reconhecer que você sofre disso. Então, assim, fundamental você procurar um psicólogo, fazer uma psicoterapia, porque não é fácil e nem agradável porque é um processo que você vai se descobrir, né? Ali é na psicoterapia dorso. você se descobre, você vê que você acusa o outro, sendo que o problema está em você mesmo. É doloroso, mas, né? É doloroso. Não né? é dor física, é... mas a, a dor emocional. É a dor ela, emocional. Ela... Aí você vê a sua responsabilidade com as outras pessoas. Então, assim, a partir do momento que eu levo isso e começo a tratar isso, eu consigo identificar onde isso começou, por que que isso começou. E a partir desse momento eu consigo fazer um, um controle ali de... Ao invés de, por exemplo na amizade. Eu fico só com aquele amigo, só com aquele amigo. Aí a partir desse momento que eu estou me tratando, eu começo a me controlar. Por exemplo, ao invés de ligar para o mesmo amigo, para sair, né, uhum. com a mesma pessoa, não vou chamar uma pessoa diferente hoje. Eu começo a criar novos vínculos. Eu paro de viver em função de uma pessoa só. Eu começo a criar vínculos diferentes. E na, no conjugal é a mesma coisa, né? Eu paro de fazer com que a minha vida gire em torno daquela pessoa e vou criando novos vínculos. E assim, eu acho que o mais importante é você reconhecer que você tem valor. Porque a gente falou né, que a questão do... É, eu sou inferior, então eu preciso agradar ah. a pessoa para a pessoa não me abandonar. Mas a partir do momento que eu reconheço meu valor como pessoa, que eu vejo que eu tenho gostos, que eu tenho sentimentos, eu tenho uma personalidade diferente, eu também começo a me desvincular dessa pessoa. que Eu começo a criar a minha identidade. Então, assim, a gente precisa reconhecer o nosso valor, criar novos vínculos e, assim, a aprender a trabalhar com autocontrole também. Porque Auto a, gente, a gente não consegue controlar o nosso sentimento. Não. Aquela impulsão que você tem de pegar o telefone ligar para a pessoa pedir uma opinião. Aí você tem que começar a se monitorar também. Eu estou fazendo de novo, eu não posso. Dessa vez eu vou tentar escolher sozinho. E assim, mudando aos pouquinhos, no final você consegue o resultado esperado com isso. É. E é aquela questão agora entrando na palavra: é, o Senhor, né, a palavra do Senhor nos, nos guia para tudo, né? Sim. Tem, é um manual completo completo. Então, assim. E, e buscar o Senhor, né? Como cristão... A medicina tá aí, o senhor deixou, temos que, primeiramente, uhum. buscar a ajuda de um profissional Sim. ali, né? Mas é o senhor ao mesmo tempo. Com certeza, até porque ele nos criou, é o criador de tudo e de todos. Então, para que eu consiga me achar ali, eu preciso buscar aquele que me criou, né? Eu preciso ver, buscar dele, quem eu sou, porque ele já deixou escrito lá quem eu sou, eu sou filha. Se eu filha sou amada. uma filha amada Se eu sou filha amada então tá eu tenho meu valor tenho que me valorizar como filha amada de um pai que faz de tudo para me agradar né Esse é original né exatamente impressão Desde... digital única exatamente eu fui criada única e é isso que eu tenho que colocar na mente que eu primeiramente eu não preciso agradar pessoas né eu preciso agradar a ele a ele Buscar a aprovação dEle. E depois, quando eu entendo isso, quem eu sou em Cristo, a gente não precisa buscar isso em homens. Não, porque a gente sabe, isso, né? Isso, a gente sabe quem a gente é. Quem a gente é. E realmente, é tudo né, que é do Senhor é maravilhoso, porque Ele não vai se sobrecarregar com a gente. Não. Ele, ele vai cuidar da gente como um pai, né? Vai Sim. nos ensinar, vai nos orientar. Então basta só essa busca mesmo. Isso. Essa identidade de filha amada, né? Isso. E que nenhuma mulher pode esquecer, que nós mulheres, as, geralmente, a gente esquece um pouquinho que nós somos filhas amadas. É, ficar se comparando, se né? comparando. Colocando abaixo, inferior, mas não, nós temos que reconhecer quem somos. Quem somos. Eu vou ler até um versículo para elas, que tá aqui, que é lá na carta né, de Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios, tá lá no capítulo 13...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 né? e só esse amor dele que pode né nos preencher exatamente Gael muito obrigada Leonardo. eu sei que tem muita coisa para falar todos os assuntos então a gente vai Sim. ter que voltar a falar desses assuntos uhum. eu quero te receber aqui novamente né esse programa é nosso é, eu quero que você deixe um recado para as nossas mulheres com todo o seu coração que Deus for. <risos> E a gente já encerra com você, então eu já né, deixo um grande beijo para elas, que Deus os abençoe, né, até o próximo entre elas, e agora é com a Jael. Bem, é, o, o versículo escolhido eu, eu amei, né porque fala sobre o amor, e eu acho que é isso mesmo, a gente tem que aprender que o amor, ele é libertador, o amor de Deus, ele traz essa liberdade, e essa dependência, ela é uma prisão, porque você se sente ali, Obrigada a fazer tal coisa. Então, a partir do momento que eu reconheço, primeiramente, o amor de Deus comigo, e eu consigo me amar, eu reconheço o meu valor em Cristo. Então, sim, o conselho que eu tenho para deixar é buscar a nossa identidade em Deus e lembrar que nós somos filhas amadas do Pai. E é nele que nós encontramos quem realmente nós somos.